Pô, 5 da manhã eu fui acessar o Instagram, eu aqui com esse chapéu aqui, parece um chapolim. a oh, oh, brinca de neve. Brinca de neve, velho E essa agora foi brinca de neve, velho Então, eu aqui 5 da manhã eu fui acessar aqui o meu Instagram, cara. O meu Instagram apareceu aqui. Ah! Atividade suspeita detectada. Cara, e agora? O que, que eu vou fazer? Ó, oh, ó, oh, aqui a telinha aqui, ó. aqui a telinha. Fala galera, tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Eu já tava morrendo de saudade de vocês, tá bom? Fica com o nosso canal aqui com alguns problemas já aqui, mas graças a Deus tá se resolvendo, já tá se voltando ao normal, tá bom? Mas eu voltei com um conteúdo novo para vocês insano. Que acabou de acontecer comigo nesse exato momento, tá bom? Tinha um problema aqui. Eu fui acessar exatamente o meu perfil agora, 5 da manhã, e justamente nessa data que eu tô gravando aqui meu conteúdo desse vídeo. Cara, eu me deparei quantidade de suspeita detectada caraca eu fiquei assim. como é que eu vou fazer para me resolver isso aqui como é que eu vou fazer mas não é bicho de sete cabeças eu pude resolver diversos problemas diversos problemas de instagram ok de problemas assim do tipo então eu consegui aqui manter a calma como eu sempre mantenho tá e fui seguindo os passos aqui os processos aqui todo passo a passo que eu vou te mostrar para vocês nesse vídeo aqui nesse conteúdo então cara por favor e desse aqui embaixo e já se inscreve no canal, deixa o seu like e o seu comentário vai ser muito importante. Compartilha esse conteúdo. Porque eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Mas, cara, se você não tá comentando nos meus vídeos, gente, principalmente nesse vídeo aqui, que eu vou deixar pra você aqui de forma gratuita. Né? Não sei o que, é que você tá fazendo da vida, tá bom? Pelo amor de Deus, velho. Vamos lá, me ajuda aí, me ajuda aí, me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Beleza? Então, cara, de verdade, ok? Peço que você já se inscreva no meu canal, deixe o seu like mais uma vez, deixe o seu comentário, que vai ser muito importante, isso vai me agregar bastante aqui, vai me motivar e incentivar, trazer mais vídeos assim como esse em tempo real, em tempo recto, aqui não é coisa que eu gravei não, tá? São coisas que acontecem comigo, porque eu vejo que vendo. Tá bem... Porque eu vejo que isso vem com muita frequência Com muita gente né? As pessoas vêm no meu direct As pessoas vêm no meu, no meu WhatsApp e Inclusive em todas as descrições dos vídeos aqui sobre o Instagram Então muita gente tá tendo tá problema demais, galera Muito, muito mesmo com frequência Então eu compartilho com você aqui em tempo real Então eu vou gravar pra vocês aqui esse conteúdo de são, E espero que você goste demais, ok? Por favor, rapaz Por favor, mano Por favor, mano Já se inscreva no canal Cadê o seu like e seu comentário? Porque, pô, por, velho Olha, isso aqui, dá um, isso aqui dá um trabalho pra me montar tudo isso aqui, velho Dá um trabalho se você não... Oh, se você não me ajudar, não tem como eu te ajudar, não hum, tem como eu te ajudar, oh, eu vou até balançar meu cabelo, vou até balançar meu cabelo, oh. hum, vou até balançar meu cabelo, se você não fizer isso aqui, se você não me ajudar, tá bom? Então vamos lá, vamos pro o vídeo aqui, então beleza, Estou trouxe muito enrolação e indagações, bora pro nosso conteúdo na prática na tela do meu computador, bora! então Galera, aqui 5 da manhã, tal tá? 5 da manhã, do dia 2 do 4. O que fui abrir aqui o meu Instagram, mas olha só que surpresa! Tá um problema muito sério, cara. Instagram tá vindo é com muita força e tá com muita, é, cara, com muita sacanagem. Tá, para ser bem honesto com vocês, vou passar aqui, ó, meu celular aqui, certo? Então, tô aqui com meu celular conectado aqui no meu computador no meu notebook então eu quero mostrar para vocês o problema e também como resolver esse problema tá olha só vou entrar aqui no meu instagram ó. aqui no meu instagram vou clicar nele tá? para minha surpresa olha só atividade suspeita detectada provavelmente cometeram fraude eletrônica na sua conta para evitar problema de segurança trancamos temporariamente sua conta você pode ter inserido acidentalmente seu nome de usuário ou senha um link desconhecido e alguém tentou acessar a sua conta é você precisa você precisará confirmar sua identidade tá vendo? olha só tá é para poder acessar a sua conta certo então galera isso aqui tá acontecendo muito porque isso aqui porque eu acesso o meu é, instagram aqui no meu computador e também pelo meu celular tá bom então eu tenho esses dois acessos então com uma essas atividades é incomum que vem né que vem trabalhando com muita para então, ele vai entender que é que isso é uma que é uma fraude que isso né que isso é uma coisa ruim tá então isso é grave para ele tá ele vai vai detectar esse ponto e vai né causar aqui esse problema tá bom então se acontecer com você você já sabe ok então quais, quais são os motivos então eu super recomendo que você não acesse tá é a tua conta do Instagram assim, né? Como eu faço, tá? Porque eu tô sempre conectando aqui pelo pelo notebook, tô acessando pelo meu celular. Então não tem acontecendo com muita frequência aqui, tá bom? Mas vou pegar aqui o meu celular aqui, tá? Eu vou tentar acessar aqui pelo celular. Eu vou seguir aqui os processos aqui, o passo a passo, tá bom? Então você vai clicar aqui ó, em avançar, tá bom? Nós já vimos aqui já, né? Tudo mais como você já sabe, vou clicar agora em avançar. E olha só, tá, ele me pergunta aqui, ó. Aí ele informa aqui, ó, ajude-nos a confirmar que esta conta é sua, tá bom? Aí você precisará confirmar a sua identidade para que saibamos que esta conta é sua, OK? Aí você através do e-mail ou número de telefone. Então, aqui é um ponto muito importante que eu quero aqui citar aqui, OK? É por isso que você tem que colocar o seu e-mail e, e ter acesso exatamente ao teu e-mail, porque se você não tiver acesso ao seu e-mail, você não vai ter acesso, OK? A tua conta novamente. Ok, e outro ponto também: o número de telefone é muito importante que seja seu, tá? É, algumas pessoas aí vê com problema também, tá? É tô colocando aí o número de outras pessoas, tô, eu não recomendo, tá? Então, compra um chip, compra um chip e serve o seu número mesmo, tá bom? Caso que você tenha algum problema aí de chip, tá? Para receber esse código, alguma coisa que o que o Instagram pode estar tá enviando, certo? Então, muito importante esse ponto, beleza? Então você vai. Colocar o e-mail ali, ter o mesmo e-mail, se você não tiver, cria o um e-mail, mas coloca o um e-mail, que é muito importante, e o número de telefone, tá bom? Se você não tiver, compra o um chip, cara, compra o um chip e utiliza né em teu celular, fechou? Beleza, então eu vou marcar aqui, eu vou informar que eu vou querer por, por, é, por pelo número de telefone. Eu posso escolher tanto pelo Gmail, tanto faz, tá bom? Para mim, tanto faz, tudo dá certo para mim, certo? Mas eu vou mandar aqui pelo número de telefone, tá? Eu vou preferir isso, vou clicar aqui. Eu vou aqui enviar o código de confirmação. Agora eu vou pegar o código aqui agora, tá? Vai vir o um código pro meu, é, pro meu aqui, telefone aqui, para via SMS. Eu vou receber aqui agora, tá? Eu vou pegar aqui. Então, prova provavelmente eu não vou mostrar para vocês essas, essas informações. Mas eu vou pegar aqui meu código. Bom, galera. Chegando aqui nessa tela, tá? Ele vai pedir para me trocar a senha. Então, se acontecer com você, você já sabe que vai trocar a senha. Tá bom? do tenho Instagram. Então, você vai colocar aqui uma nova senha e vai repetir a nova senha, tá bom? Muito importante isso aqui. Não esqueça de você colocar né é, essa senha aqui e de você né perder. Então, não esquece a senha. Faz a senha bonitinho, ok? Anota isso, tá bom? E, e para você entrar aí acessar normalmente. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Vou criar aqui uma senha nova. Também não vou mostrar esses dados para vocês, certo? Vou criar aqui uma senha. Ó, perfeito, tá? Já fiz aqui minha senha. Vou clicar agora em enviar e perfeito, tá? Eu, graças a Deus, tá? Eu consegui acessar novamente aqui. Agora, o meu perfil tá bom. Então, esse aqui é muito importante. São, são os passos que você deve ficar atento e executar tá bom esse procedimento você já pode ver ó, que eu já consigo aqui acessar ó, tranquilamente tá bom o meu instagram tá lembrando que eu tô acessando no meu telefone tá bom gente aqui ó tá ele pede que alguns mas mais aqui é simples você só é cliquei para lembrar depois tudo mais tá esse aqui é uma, só uma coisa simples então eu já tô acessando já novamente aqui o meu Instagram tá bom normalmente tá ó, eu vou clicar aqui ó tá eu já consigo aqui acessar tranquilamente você já pode ver ó tá aqui é meu perfil mesmo ah, e olha aqui meu perfil profissional, tá bom? Então, muita calma nesse, nesses momentos. O okay? que que vem muita gente aqui no meu privado? Que okay? vem no meu WhatsApp, vem aqui, aqui, aqui embaixo, da... vem aqui na descrição do vídeo. aqui. Vem sempre, né, me chamando, me chamando no meu direct também, até no meu Instagram. Então, já aproveito para você, já te convido para você me seguir aqui também no meu Instagram, tá bom? Aqui, ó, no arroba, aqui, ó tá bom no arroba projeto Miguel Alves então já me segue aqui no meu Instagram que é para você não perder conteúdo tá bom sempre tô ajudando a galera ok e dependendo muito gente que se for coisa muito muito mais avançada muito mais graves tá eu cobro pelo meu trabalho para recuperar a tua conta Beleza então são os passos é, mais simples eu consigo te orientar por aqui pela, pela descrição então, eu consigo te orientar aqui te dar os filhos os feedbacks aqui pela descrição do vídeo e também no meu WhatsApp, tá bom. Agora, nessa né, Se for uma coisa mais avançada, coisa que você tá perdendo a tua conta, você tem um conta grande, tá? E que você precisa, porque precisa de fato dessa conta. Então, eu te cobro, né? Para recuperar e trabalhar mais forte para a gente trazer essa conta de volta, tá bom? Eu cobro pelo meu trabalho, ok? Então, qualquer coisa tem meus contato aqui embaixo do vídeo, aqui, pode estar tá acessando, tá? Você viu que, que aqui é, são os processos que você tem que manter a calma. Ok, para poder recuperar é, a conta da melhor forma possível, beleza? Então, se você já gostou do vídeo desse aqui embaixo, que já deixa aqui seu like e seu comentário, porque vai me ajudar bastante. Tá bom. Que, que eu quero mesmo é te ajudar é trazer mais conteúdos assim como este. Tá bom, para agregar mais valores para vocês aqui, tá bom? Em tempo real, em tempo recorde, aqui não é papinho, não tá? Coisas que me aconteceu agora nesse exato momento, como você já viu, que o horário ó, 5 e 9 da manhã, tá? Então, nesse vídeo aqui é tudo é real, tá bom, galera? Então. Um forte abraço, fica com Deus e até um próximo conteúdo.